E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi, trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Agora eu estou aqui no rede surf Tank, né mano? Servidor QV2. Eu não sei o nome do servidor, né? Aquele segundo servidor do Sufistão. Surf... É, Decidi gravar um videozinho aqui de evolução, eu acabei de criar minha conta. Esse vídeo aqui não vai ter muito corte, não vai ter muita coisa assim. Mas eu decidi parar de dar muito corte nos vídeos Vai ser mais espontâneo mesmo que aparecer no vídeo, apareceu Vai ter mais vídeo aqui no canal E também os vídeos não tem muito o que ver Ficar aqueles vídeos poucos minutos, entendeu? Mas tudo bem Já vou deixando o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação E também não se esquece de me seguir nas redes sociais Quer entrar no, é, no servidor aí? Link na descrição tem um, é, tem um anúncio aí, né mano? Que é de 5 segundos, é só você pular o anúncio e cair aqui no servidor isso aí é só pra dar uma ajudinha aqui, Eu, pô, menino, tchê, tchê, e tchê, um ai, meu passa Vamos ver o que, que o servidor tá proporcionando aqui pra nós de evento. Um aqui no evento é imitado e tudo mais. Eu ia trazer esse vídeo aqui com o Facecam Decidi não trazer com o Facecam porque tipo assim, né? Pra ser um videozinho melhor. Porque com o Facecam dá muito trabalho mesmo. Você tem que ficar quer ver. Colocando aquelas imagens tudo mais. Se fosse só um videozinho com o Facecam normal. A hora que eu vou gravar, tem uma coruja vadia aqui do lado. Ou oh, falta do arma de chumbinho. Daí ia ver. Mas tudo bem. Vamos ver os eventos que tem aqui tudo mais. Tem muito evento de troca. Tem isso. Ah, tem esse negócio aqui. Ok, ok. Beleza, todo o cupom. E tranquilo, galera. Vamos tentar bater uma meta de likes aqui. O que, que vocês acham? Vamos tentar bater uma meta de 100 likes. A gente consegue mano, se vocês compartilhar o vídeo E a galera quer ajudar Acho que a gente consegue E vamos lá né galera, o servidor aí Eu tô pensando em montar meu servidor Eu acho que eu vou conversar aí com o Sufistão mano Pra ver se ele, é Porque os caras mexem mais tempo que isso aí Eu vou conversar com alguém que sabe mexer com essas coisas Porque eu mesmo não manjo né mano Não conheço ninguém que mexe com isso Conheço o Walker Mas quer ver, ele é muito ocupado fazendo os vídeos dele lá Então não tem como querer perguntar as coisas mas talvez que ver o Fistão tem tempo aí pra poder responder, poder querer ajudar nós aí Eu vou pedir uma ajudinha pra ele, vamos ver se tem como os caras ajudar Tem muito evento aí, ó, então entra galera, nem é que vem falando muito do servidor não, mano Mas o servidor tá top, ó o vizinho, tem que ver o launcher dele aí, ó, tá top, até que eu gostei A versão do servidor é 10.2, eu acho, eu gostei, mano, pra caralho Vamos ver aqui se vai dar pra fazer uma evolução top aqui pra vocês Não se esquece mano de deixar o seu like porque é importante galera o videozinho também ser divulgado, mano, porque você têm que entender o negócio. Se vocês gostam dos vídeos de que é uma pessoa, cara, você deixa no like, o YouTube vai entender. Não, ele tá gostando do vídeo, sempre vai te mandar aquele conteúdo que você tá deixando like. Mas quando você vai lá e assiste o vídeo, pega e assiste até uns dois minutos, não adianta, cara. Você vai só quer ver, tipo assim, não vai ajudar o youtuber, não vai ajudar nada, mano. Quando você deixa o dislike, também ajuda, porque é uma forma de avaliar o vídeo, entendeu? Então, de qualquer maneira, deixa no like ou dislike, você vai estar ajudando o vídeo. Mas assiste até o final pra você querer poder ver como que vai evoluir essa continha. E como que o Tietchan consegue evoluir a conta dele aqui. Talvez vai aparecer uns barulhos de fundo. De algumas coisas aí aleatórias. Mas me perdoa, porque pelo fato de eu morar com meus pais ainda. Daí que ele aparece essas coisas, né? Mas tudo bem. Vamos recolher tudo que tem aqui. De direito pra nós, né, meu parceiro? Tem evento, aí pega e tá como? Bonito. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Hum a gente entrar na sociedade, hein, tipo, Porque o bagulho tá doido aqui. Veio item pra dez... Não, vamos falar pra... desgrama, 10 pra 10 pra, pra não falar palavrão aqui. Porque o conteúdo é como? Family, parceiro. É conteúdo pra família, papai. Não pode xingar, entendeu, meu fiote? Então vamos que ver, vamos ficar de boas E mano, compartilha esse vídeo Se vocês gostam aqui do canal, galera, beleza? Por que eu fico pedindo pra vocês deixarem o like e compartilhar? Porque o canal é pequeno, mano Não é um canal gigante de DD Tank Se fosse um canal grandão de DD Tank Nem falava, ah, compartilha o vídeo Deixa o like e tal Porque quer ver, de que que é maneiro o vídeo ia chegar nas outras pessoas Porque é grande o canal Mas esse canal aqui é pequeno, mano Então vocês tem que fazer o que? Ajudar, cara Porque é um ajudando o outro aqui Vocês tem que entender isso aí, galera Então beleza, né, mano? tem uns ó E é permanente, isso que é o bom Tem como nós fazer umas fusão aqui para colocar o mais 6 É o que eu penso, né? Vamos tentar aqui para ver se Dá pra fazer uma fusão Muito boa aqui, né? Aí, acessórios, tudo mais Vamos ver aqui Fragmento, fracassou, fracassou ó, cruza os dedos aí Vamos ver se dá sorte aqui pra mim Vai lá, cruza os dedos aí E também já senta o dedo no like Vai que like dá sorte aqui Deu tudo fracasso Vamos ver se vai dar sorte de vir isso aqui Isso aqui é o verdadeiro Boomerang do amor Vamos fazer um amor minha, minha, minha. Ok, ok Ixi, fracassou tudinho, pateiro Isso aqui Depois a gente mexe com isso Isso também depois nós mexemos Outras coisas, tudo mais Isso aqui depois mas, pá, Nós mexemos também Mas beleza, né Vou pegar um essencial aqui que vai dar pra me upar Uh, mais 5, deixa isso aqui, aqui. Isso aqui também, hum. ok. Ok, deixa aí, ó. Tá, é. Vamos ir devagarzinho que vocês vão ver aqui como que ativa o passa a continha. Bonito e cheiroso, vai ficar com nice, ma nice, very good, my famous <risos> zoeira, mano. Mas deixa o like aí, galera, porque é muito importante mesmo. Mano. Eu vou sempre pedir o like pra vocês em todo vídeo, cara. Porque eu vi aí que, tipo assim A maioria dos meus inscritos que assistem o canal Eles assistem o vídeo, mas não deixa o like Por isso que o vídeo, tipo assim Tem uma quantidade, de, um exemplo De 400, 800 mil e 20 likes, porque os caras não assistem o vídeo E não deixam o like Talvez a quebrar o dedinho na moça Por isso que ele não deixa o like Daí, na hora que cair na rua, tá ligado? E quebrar o dedo de verdade Daí vai lembrar, não, porque não deixou de é, o dedo No like lá no vídeo do Tietê Daí foi por isso, parceiro, tá ligado? Esse cara quer tirar com a nossa cara, tá achando que é isso aqui Tô brincando aí demais, deixa eu vai pra você ver não Mas ok, aí pra vocês verem, ó, Tô abrindo as coisinhas Tudo bonitinho, ver que tem evento, O link tá na descrição Você já faz o quê? Já clica, entra e já vem jogar com o Tio Tio aqui ó, ficar bonito, porque eu vou criar minha sociedade Ficar como? Bonito, cheiroso, gostoso E com a sociedade full aqui, mostrar pro Sufistão, ó Que também a gente sabe o bar, parceiro, tá achando o quê? Hoje criou o um servidorzinho aqui, ó Ainda quer ver? A hora que eu vi eu falei Ah, agora você vai ver suficião. Espera aí que a gente também tá tá, na, tá no correria aí de gravar os videozinhos E ficar forte Pegou uma nível 25 aí Tá boladão aí é Espera aí que você vai ver Não alcança você, meu parceiro. Só esperar, só esperar Tudo bem Agora vamos abrir isso aqui tudo E já vamos fazer o quê? Isso aqui eu acho que é nível 30 pra usar, né? vamos já usa esse nível aqui Nível 30 mesmo Beleza eu saber como que ele conseguiu upar aquela continha nível 25, que tanto de FC, mano. Eu vi um videozinho dele lá daquela conta. Fiquei impressionado. A continha tá bem forte mesmo. Esse é top, hein? Gravar, gravar uns PVP naquilo lá, hein? Mas beleza. Bom, vamos dar... Aí, refinou. Mais três aqui. Posso também colocar a prática aqui. Tudo de boa, tudo tranquilo. Vamos ver no que que eu coloco. Ok. Eu só mais colocar aqui na defesa, né mano? Mas muita gente fala que coloca no ataque é melhor Mas eu vou direto na defesa mesmo Deixar nível 27 Deixa eu ver se veio aqui esse negócio aqui de É, ataque mágico, resistência mágica Isso aqui é pro Prática espiritual, tudo mais Acho que eu vou deixar aqui na É, perfurante mesmo Perfurante, já pra perfurar a bundinha dos pilantra que vêm um PVP Que você tá ligado Moscou, bundinha vai ser perfurada, papai Brinca com nós não, porque você sabe quem é que tá na voz É tchê tchê, furar e buraco teu <risos> Tentei rimar aqui, mas não consegui, mas tudo bem Ah, uh, ok, ok figura. Uh, algum... Será é que tem alguma fugura pra novo papai? Oxi, só tem que ver essa daqui, meu irmão a do peixe, dourado, tudo mais A carpa de volta, vamos tá colocar essa carpa de volta aqui Deixa a continha com... bonito. Ok, ok. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso fazer. Tem algumas coisas que eu posso fazer aqui, mas vamos pegar as coisas certinho e bonitinho para ver o que, que eu posso colocar. Ó. Posso colocar isso aqui já já peguei? Tá como? Fica bonito, rapaz. Tá achando que a gente tá como aqui, tá? Tá bonito, gostoso. Daquele naipe, meu filho, que tchetinha meu mano. Ok, ok. Aí, beleza? Uh, eu vou ter que pegar algumas coisas aqui Pra upar offline, porque não vai ter como upar Nesse vídeo, então esse vídeo vai ficar Eu não sei se as pessoas têm paciência pra assistir um vídeo Gigante, né Então é melhor fazer um vídeo de 10 minutos Até de uns 20 minutos Mas fora isso, meu filho Acho que as pessoas não assistem não hein? Então é só querer Ver o que pode pegar Depois nós pegar as coisas aqui offline Ó, isso aqui já é coisa boa, hein Isso sim, botei fé Botei fé no seu bundão Ok, ok. Deixa eu ver aqui, ó. Já veio super pedra pra gente já fazer a evolução com bonito gotoso. Ó. Veio aquelas pedra... Sei lá o nome disso aqui, mas tudo bem. Porque eu não faço a mínima noção de como... o isso aqui, né? E olha que o jogo TD que pirata há algum tempinho. Mas fazer o quê, né? É a vida. Às vezes a gente dá uns brancos. Mas ok, ó. Veio esse negócio aqui também. Opa, opa. Ó. Tem gente ouvindo o som, vai passar aí ó, só os franqueiros, tchau tchau ó. Hum, tem que pegar tudo aqui, né, galera Porque, tipo assim, eu vou olhando Às vezes eu vou ficar meio calado Mas tudo bem, porque eu preciso pegar tudo, né, mano Certinho aqui pra poder querer deixar a continha, pelo menos, com um FC razoável, né Pra não sair uma evolução Pode-se dizer meio bosta Só pra sair uma evolução top Que é meio chatinho, né ficando uma evolução razoável Mas tudo bem Ok, ok Vamos ver aqui é, beleza hum é, mais ou menos, mais ou menos é, mais ou menos, vou pegar só isso aqui mesmo porque acho que esses cobrar aqui não vai adiantar pra nada, vamos pegar meu pet aqui que eu tenho direito, que eu tenho direito, filho, entendeu? Senta no meu bilete tem que ser no birete, porque se falar outra coisa, youtube vai lá e ó, tome David. Quer dizer, toma tchetchê, né? Porque eu fico falando David. Se você não me conhece, meu nome é David, parça. Porque talvez você pode ser novo aqui no canal. Hum, que tanto de coisa. Não me inveja, não. porque quer que é inveja? Depois eu coloco o seu numa bandeja. tu vai falar, por que tu fez isso? Porque nós é bravo. É bravo, fiote. Deixa eu ver aqui, dica, dica. Ajuste rápido, tudo mais. Aqui ficou meio, sei lá. Ficou estranho esse negócio aqui, porque... Parece que a qualidade, sei lá, alguma coisa ficou estranha. Meu Deus. Vocês estão colocando uma formiguinha aqui pra nós, pimenta. Formiguinho, caralho, rapaz. Eu quero um pet da Fênix, hein. Também estou gravando aqui no servidor, parceiro. Ajuda nós que eu te ajudo aqui, ó. Divulgando o teu servidor, entendeu? <risos> Não que eu preciso, mas é bom que a gente já... Parceria é um ajudando o outro, como eu disse. Agora vamos colocar mais dois aqui, ó. Porque a gente tá nas condições, entendeu? Vamos lá, vamos lá, ó. Já quer ver? Já vai deixando seu like se você não deixou, tá assistindo o um vídeo até esse momento aqui, ó Tá vendo como o Tietchan faz aquela evolução bonita, gostosa, cheirosa Rapaz, esse vídeo aqui não vai ter que ver corte não, vai ser um vídeo só, ó, reto e puro Viu? Gostou? Deixou o like? Mais vídeo assim pra vocês Quem assistiu até o final, eu vou falar pra vocês comentar um número aí, beleza? Que eu vou falar um número, quem comentar ganha coração, mas quem não comentar não vai ganhar coração e, foda-se, é isso mesmo, mano. Se quiser bater de frente, tem meu Instagram aí, ó. É só mandar um indirect lá, daí, que ver, direct, que, pra falar a verdade. Ou, um, qualquer coisa que você quiser lá, manda lá. não me segue lá também, né, já para fazer uma divulgação aqui. Quando a gente vai upando, quer ver, carpinha de motos e tudo mais. Parceiro, você acha que quer ver? vai chegar aqui, fudoso, será? Eu acho que chega, hein. Quem confia já vai digitando um aí, ó. Olha o número aí, já falei, digita um, galera. Quem chegou no momento desse vídeo, mano? Você vai, vai, pega, digita um. Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até esse momento. Daí eu vou falar, não, pode crer, se inscrito aí é fiel. Um inscritinho aí que tá com nós, tá sempre aí assistindo os vídeos, deixando um like. É isso aí. Quem não deixou o like amanhã, mano, ó, pode ter certeza. Sua bundinha vai ser, que ver, daquele naipe. Fudida. <risos> Mas tudo bem. E quem, tipo assim, você assistiu o vídeo? Oi eu vi o tietio upando a conta e entrou e saiu mano dá ter certeza essa, é, essa namorada vai ser minha velho o tietia é negão da, né, da Jamaica Pênis grande o Cara é grande com ah, é, com pênis grande do mesmo jeito pênis tênis do youtube confundir tudo aí youtube não não desmonetiza esse vídeo youtube não queria que seja monetizado porque não tem nenhum anúncio nisso aqui você tá vendo um vídeo free grátis que bonito aqui, ó. O pano continha pra você. O que que custa deixar o like aí pro Tietê? Ah, o cara tá até rimando aqui. É porque quando... Pra passar o tempo, né, mano? Porque o vídeo não vai ter corte. Daqui o que eu faço? Já fico inventando umas rimas aqui, ó. Pra depois virar um trap. Trap de tank. É isso aí, meu filho, ó. querendo naipe. Vamos ver aqui. Hum, mais oito. Mais oito. Tá bonito, tá bonito. Vamos lá. Vamos pano devagarzinho. Depois vocês mandam, pegam e tiram um print aqui da tela e mandam lá pro sufistão. Fala assim, ó o ele tá bonito lá, lá na conta, ó. Já começou o pano daquele naipe lá. Fala pra pêm tomar cuidado com a conta 25 dele lá, porque tá achando que tá bonito, mas quer ver? O Tietchan é meu filho. Ainda que vem negão com a piroca grandona, meu parça. Não é você achando não. Do vídeo, não pague pra ver, porque se pagar pra ver, o pau vai comer. <risos> Zoeira, brincadeira, viu gente? Porque vocês leva tudo pro coração Hoje em dia não pode falar nada aqui no YouTube Que todo mundo quer ver Não sabe o que é sarcasmo Não sabe o que é brincadeira Porque as pessoas são assim hoje em dia Mas não é possível que a comunidade do Dedetank também é assim Mas ok, já tô falando demais É porque a gente tem a interagir com as pessoas que estão assistindo esse vídeo Vídeo bonito, erudo, voltou Vocês assistindo aqui, ó Daquele naipe, eu tive o conta. Hum, tá ligado parceiro Evolução aqui, ó, daquele naipe Ó, já colocamos fudo... É, praticamente fudoso aqui, ó Vai ficar com uma continha Bonita mesmo, mano, não é tirando não Vai pegar um UFC até razoável aqui Depois a gente tenta gold Mas eu acho que eu vou tentar gold quando eu conseguir mais super pedra E também deixar pra próxima evolução, né, mano? Que eu quero fazer mais evolução aqui Quero começar muitas evolução Tudo mais PVPs, tudo que vocês quiserem aqui A gente vai estar tá fazendo, né, galera? Só comentar aí, deixa aí nos comentários o que, que você é o que, que você pode me ajudar aí com dicas, isso e aquilo que eu ajudo, ajuda, querendo ou não beleza? Aí ó, fudoso, mano, ó. Agora só falta ter um escudinho. Que daí vai ser fudoso bonito. Agora vamos ver quantos que pegou de FC, padeiro. Cadê minha arminha? Sumiu. Uh -uh. Deixa eu ver aqui. Ok, ok. Ó, o cabelo bonito. Nossa, velho. Cala a boca, ô demônio. Bora, rapaz, o quê? Cai no chão. Não quer saber você não, ô miserável. O cara tá atrapalhando o vídeo aqui. O vídeo não tem corte não. Depois eu tenho que ficar cortando o vídeo. É o maior trabalho aqui, ó. Fazer o vídeo puro. Porque muita gente fica falando que eu só dou corte no vídeo. Vou dar corte no cu da mãe de vocês. Quem fica reclamando dos meus vídeos aqui, é corte. Mas tudo bem Não, animal Era aquela outra lá Ó, oh, um, um 80 aqui Bonito Dois dias, miserável Ok Ó, oh, 131k só de Cupom sem a arma, hein? Vou vender essa arminha velha aqui E poder pegar minha arma lá de volta Até tá querendo um correio Era o que eu imaginava, né Mas infelizmente não tá por enquanto Daí a arma eu. Vou virar no girai aqui. Comer a mãe de quem não tem. Porque não vai. É, se vocês entenderam, entendeu? Se não entendeu, infelizmente. Abra meu. <risos> abra meu? Sai fora, Deus é mais. O que você que tá falando, Titi? Agora eu vou ficar um pouco calado porque até eu fiquei sem graça aqui. O que, que tá acontecendo, meu fiote? Mano, vou ter de revogar Para ver se a arminha volta. Vamos ver aqui. É ok, ok. Revogado, meu filho. Revogado. Ai, ai, ai, ai, ai. É isso aí, ó. Já 20 minutos de vídeo. E sem corte, né, galera? Tipo assim, eu quero postar esse vídeo aqui. Se, é, se o feedback dele for bom, mano, sem corte, sem muita edição, eu vou postar vídeo assim. Daí eu vou focar, vou focar mais porque, tipo assim, nesses vídeos. Porque não dá muito. É, não gasta muito com o notebook, tá ligado? Dá pra você fazer um videozinho mais simplesinho, postar lá pra vocês e tudo mais. Mas por que eu faço aqueles vídeos bem editados? Pra ter uma qualidade muito boa. Mas não adianta, os caras nem editam os vídeos e batem QV5, 10K de visualizações. E daí eu fico pensando, vou ficar me matando pra fazer conteúdo de DDTank quando os caras nem editam os vídeos direito, daí pegam um tanto de view. Eu não, vou só postar o vídeo, quem assistir assistiu. Quem não assistir infelizmente é isso aí. Canalzinho vai ser monetizado gente vai criar um DTank pra ele também, mano Tomara que os caras que ver, seja humilde também, né, mano Eu falo não aqui no servidor, eu falo assim É, os caras, vai lá jogar no meu servidor também Alguns caras que ver. Porque eu jogo em todo servidor, mano Tem risco nenhum servidor, na moral E o sorteio tá roubando aí tudo, Dá conta de 300 milhões Tudo mais, se você não sabe Tá aí no canal, é só caçar você vai achar Ok, ok, entramos aqui de volta ah, Vamos ver Beleza? Cadê minha arminha? Será que ela tá aqui, velho? Será que assumiu sumiu? Que eu buguei a arma? Não é possível uma coisa dessa. Olha, isso, não faz isso comigo, não. Na moral, qualquer arma é mais doze. Ah, Carpa de votos Tá tirando. Na moral, tá tirando mesmo. Cadê você? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Ixi, vamos ver aqui se vai. Se eu for aqui no ferreiro, ela vai estar aparecendo. Ah, mas por que não aparece aqui 10 gramas? Ah, vou transferir ela, já que não está aparecendo. Vai para uma super. Para esse trem aqui que está por 3 dias. Vamos colocar aqui. Agora não aparece aqui, daí De... vai acabar mesmo 62 mil Ok, ok. Cartas, eu posso vir aqui ó. Pegar na con... experiência aqui ó. Não, experiência não, né? Vocês estão vendo o no nome aí? Não vou ficar vendo tudo também não. Ok, ó, 130. Ah, 1 um milhão e pouquinho, né? É o que eu acho, né? Eu tá com 130k e eu tô viajando aqui. Hum, não precisa me falar, hein? Tô Tu presta mais atenção é no UPA aqui mesmo, galera. Eu vou ficar detalhando tudo, não, porque... Vocês ligado ligados aí pra vocês verem? Acho que tá com quase 200k. Hum, montaria. Será que a gente UPA montaria já? Ó, já UPA. Deixar aqui pra usar. Aí sim, Mano, o que estar tá top Vem que tá na descrição se você quiser jogar Só para avisar aí pra galera, né Que algumas pessoas querem jogar E aí, tipo assim Não sabe como entrar aqui no servidor Mas mesmo se eu o nome aí não vai, Talvez não acha, né Então é só entrar aí, esperar 5 segundos e vir jogar meu parceiro. Não custa nada Esperar 5 segundos, porque você vê um vídeo aí De 10 anúncios aí e não fala nada Pro cara, então Que custa esperar 5 segundos de um anúncio E pular e vir criar sua conta aqui no DDTank Acho que custa praticamente nada Tu vai ajudar eu a montar meu servidor Só isso, mais é nada Ok hum. Deixa eu ver aqui Posso abrir isso aqui? Posso Aê, beleza E as pernas lá? Vamos upar aqui, já que Nós estamos na condição bonita Mas upa tudo Já com a continha A gente vai abrir os buracos Tudo vocês Finge que isso aqui é os buracos dos inscritos que não dão like Vamos abrir o buraco deles Se você dá like, seu buraco não vai ser abrido Ó, isso aqui é do dislike A gente já coloca uma broca mais profunda Mas... você entendeu aí, né? Neguinho que dá dislike nos vídeos buraco vai ser perfurado Os caras não tomam cuidado Achando que o Tietchan brinca toda hora hum. Tá brincando aí pra vocês verem Ok, deixa eu ver aqui qual que dá mais... Deixa eu ver o dano. Hum, sei não. Chamadura mesmo, meu filho. Ah, fugura, tem de... umas figura aqui, ó. Ativar, é boa. Isso também. Ok. Ok. Ai, ai, oxe tranquilo organizar aqui certinho tem de aplicar nossa sociedade lá na moral na moralzinho recebe os itens tá meio travado aqui nem a é minha internet vocês estão ligados como que é minha internet 300 mega pateiro Talvez seja o Tank ou o PC. Vou dar um pause aqui, então vai ficar um vídeo grandão. Aí, beleza? Eu vou pegar o trem aqui, né? Galera, próximo vídeo eu já traga a próxima evolução. Se bater uma quantidade de likes aqui que eu pedi, que foi 100 likes, se você estiver assistindo o um vídeo até aqui, digita um. Bater 100 likes, próximo vídeo, vocês estão ligados já, né? Evolução, uns 30 minutos. <risos> Mas, e sem corte também. O que, que vocês acham de vídeo sem corte? Me fala aí depois nos comentários aí que eu quero saber. Meu Deus. Tem muita gente no servidor. O que, que é isso? Vai, vai, vai, vai. Abre, abre, abre, abre. Imagina se tivesse em live. Isso é uma vergonha pra mim. Vou esperar carregar aqui. Então, galera. Não carregou não, mas reloguei aqui. Vou ficar com esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se bater a quantidade de 100 likes aqui pode ter certeza que eu vou fazer mais vídeo aqui Vocês podem ter uma certeza na cabeça de vocês Bateu a quantidade de likes que eu sempre peço, mano 100 likes um canal que tem quase 4 mil inscritos Não é nada Só compartilhar o vídeo aí Porque a comunidade DDTank, mano, ainda é grande Então ajuda o canal Que eu vou ajudar quem quer ver me ajuda, entendeu? Tem um sorteio no canal De uma conta de 300 milhões Se você não tá participando, aproveita, cara Bem simples Deixar o um número de 1 a 1000 e me seguir no Instagram, coisa mais simples do mundo. Se você tiver uma conta, é só criar tudo mais. Mas então, olha, a conta tá assim, né? 1600 já de tá. ataque, tá mostrando aí tudo certinho pra vocês. Não preciso detalhar tudo certo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, galera? Vou ficar por aqui. E, mano, por favor, deixa o like, galera, porque é muito importante. Eu não sei porque tá acontecendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo que estão piscando aí, mó estranho. Ó, pisca isso aqui tudo mais. Tá é igual, é igual aquele negócio piscadinha de cu. <risos> Mas, enfim... Esse foi o vídeo. Deixa o like de vocês, compartilha, ativa o sininho de notificação. Também não se esquece de me seguir nas redes sociais, que é o Facebook, que tá na descrição, e o Instagram. Mas o Facebook, mano, se você me adicionar lá, é porque esse Facebook é pessoal. Daí eu não vou adicionar você lá não, só vou deixar você seguir. Mas se você quiser conversar comigo, for algum assunto relacionado a detank Tank, vai no Instagram, lá... É só se mandar uma mensagem que tem como responder, não trava, mais simples. Entendeu, meus parças? E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sem edição. E se bate uma meta de 100 likes aqui, eu trago mais vídeos sem edição. E me fala aí como que vocês. É, comenta um se você assistiu até aqui. E me fala, vocês gostou desse vídeo sem edição? Foi top? Então me fala aí, beleza? Tamo junto, um abraço do senhor Tietê. E falou!